Posicione o cano no assento da banqueta e fixe com os quatro parafusos. Encaixe as duas partes montadas e pronto. Sua banqueta está pronta para ser usada.